cada vez mais importante, como aumentar os nossos fãs. É verdade. Uh, apesar de... o número de fãs é sempre aquela métrica que nós gostamos de ter um número grande, não grande, é? Grande, sim. Gostamos de ver um número grande. Uh, não é, de facto, a métrica mais importante, mas uh, é importante e eu, é, eu vejo nas formações, perguntam-me mesmo como é que eu posso aumentar os fãs no Facebook, uh, se bem que o alcance que vamos ter com as publicações ou as visitas ao site ou as conversões em vendas, ou no tipo de conversões, isso é o mais importante. Mas, naturalmente, que especialmente numa fase em que não se tem um número grande, grande. Eh, não inspira muita confiança ou credibilidade, porque tem um número pequeno. Hum. Embora já tenha visto página, eh, empresas muito credíveis de confiança, com poucos, com fãs. poucos fãs. Mas eh, é certo que isto é um desejo de toda a gente ter uma página do Facebook. Sim, hoje em dia toda a gente quer ter, quer muitos, ter seguidores. muitos seguidores. Que isso, isso também, a nível de trabalho, tem, tem funcionado muito assim. Normalmente eh, os clientes contratam pessoas, Tenham muitos seguidores de Instagram e de Facebook. Verdade, sim. Porque vão ser muitos a ver aquele trabalho. Sim, a sim, aquele sim, trabalho. Sim. Funciona assim? Sim, sim, exatamente. Uh, ou, por exemplo, uma marca procura um influenciador que tenha uma base de fãs uh, grande. Pois vai procurar outras métricas, mas será a primeira que chama mais atenção. E por isso sim, se, se for com qualidade, esses seguidores, que se é esse o qualidade. objetivo, sim, sim, sim. Uh, é importante. A primeira coisa a mais básica de todas é a correta configuração e personalização da página de Facebook. Ou seja, a capa e a imagem miniatura, quando nós olhamos, inspira-nos alguma confiança ou não, como num site quando entramos. Portanto, essa, essa imagem uhum. é muito importante. Depois, também um outro pormenor importante, é, no sobre da página, temos lá uma série de informação, informação. produto, horário, mapa, categoria da página, uh, informação da empresa, como num site que temos no sobre da empresa. Essa informação, além de, além de ser indexada pelo Google, portanto, se pesquisarmos no Google o nome da empresa, também para a página do Facebook, uh, também trans, transparece essa, essa credibilidade. Depois, uh, o passo seguinte é conteúdos de qualidade, em tudo no marketing digital são conteúdos de qualidade conteúdos de qualidade podem ser nos diversos formatos, links, textos, carrossel em imagem, carrossel em vídeo, canvas, que é um novo formato mobile, álbuns, transmissões em direto, muito importante, vídeos, também é muito, muito importante, porque tem muito alcance, com autoplay, e portanto, ao partilhar estes conteúdos, que devem ser, na maioria, de acordo com os interesses do, do público-alvo, ou seja, eu publicar 80% dos conteúdos de interesse do público-alvo. Por exemplo, na minha página, o que é que o público-alvo quer ver? Dicas de marketing digital em redes sociais, novidades sobre, a, sobre esta área. Portanto, é isso que quer ver e é isso que eu publico com regularidade. O que não invalida é de, em 20% das vezes, eu publicar também informação institucional, comercial. Para o público que tiver interesse, tem essa informação. Mas a maioria deve ser não comercial, mas sim de servir o público. E, e isso vai marcar a grande diferença. Depois, a nível do website, há várias integrações que se pode fazer. Se tivermos um website com muitas visitas, excelente, vamos tirar partido disso. Como? Colocar aquela caixinha do Facebook, do Sim. lado direito, uh, se possível na parte de cima, antes de fazer scroll, para quando alguém entrar ver logo de essa logo. caixa. Isto é diferente de ter lá o ícone do Facebook. Normalmente vemos nos sites o ícone do Facebook, Sim. em alguns, clicamos e ter ao Facebook, obriga a sair do site. Aliás. Mas se eu colocar um plugin que há mesmo do Facebook, com a caixa para tornar fã e, o, e outros seguidores que também já seguiram a página, têm um impacto muito maior. Depois há outras integrações que podem ser feitas, uh, por exemplo, comentários, os botões de partilha, uh, partilhar a citação, que é uma nova funcionalidade, e muitas outras integrações. Login no website, uh, pode-se ir pode ser por aí. Uh, depois, para além disso, uh, podemos também uh, identificar outras páginas nas publicações, ou seja, faço uma publicação no Facebook, Uh, e posso identificar outras páginas. Elas vão ser uh, notificadas e podem partilhar aquela, aquela publicação. publicação. Uh, aliás, estava a falar com a Molly há bocadinho, uh, partilhei uma imagem uh, do, do, aqui da nossa rubrica de hoje uhum. uh, e, e identifiquei tanto o Porto Canal como a Lá Maria e portanto ela partilhou provavelmente porque recebeu essa, essa notificação. notificação. Porque senão, e vai chegar a mais se... gente, não é? E vai chegar a mais gente, portanto, dessa forma, portanto é uma dica muito simples. Depois há aqui uma dica muito poderosa que eu até trouxe o um portátil para explicar que consiste em eu convidar pessoas que gostaram dos conteúdos. Portanto, eu vou virar talvez assim, Sim. seja a melhor posição. Exatamente. Ok, assim Vá. vemos todos, Exato. Não é? vemos todos. Uh, esta é uma dica que já funcionou no passado, deixou de funcionar e agora ah, já funciona. Que é que só um a tampa por causa do reflexo. Isso, ok. Ok. Está okay. tá bom. Já está bom agora. Uhum. Uh, esta dica consiste no quê?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 em que conseguimos rodar em todas as direções e agora vou clicar aqui aliás vou clicar aqui eh, na, nas pessoas que gostaram e, e posso convidar outras pessoas portanto em outras publicações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 Uh, é exatamente, é exatamente sim, uh, consegue Consegue convidar desta forma, o que é excelente, resulta muito bem uh, para aumentar a base de seguidores. Para além disso, pode convidar também os amigos, portanto, se eu seguir, se eu for cá em cima, uh, temos a opção, no separador mais, tem a opção que diz convidar amigos. Esta opção é muito interessante, uh, porque eu vou convidar os meus amigos do meu perfil, e portanto, quando existe uma ligação entre a organização, a página sim, e o perfil, Vamos convidar, como por exemplo no teu caso, não é? Se sim. tiveres página, não sei se tens página ou só perfil. Não, só perfil. Só sim. perfil. Mas se vieres a criar página, depois podes convidar as pessoas, amigas do perfil, a tornar-se da página. página. E no teu caso, sim. e em muitos casos, sim. faz todo sentido. Mesmo em empresas, faz sentido fazer isso. E uma outra coisa interessante também, em que o perfil continua a ser um bom instrumento do Facebook, para já porque o alcance tende a ser maior, porque é a relação de amigos. E depois, eu posso partilhar, posso e devo partilhar, um conteúdo da página do Facebook no meu perfil, uh, vai ajudar também dar mais alcance. Uma outra coisa também é dinamizar conteúdos em grupos, ou seja, eu posso partilhar uh, na minha página um conteúdo muito interessante, um vídeo sobre como aumentar os fãs no Facebook, da rubrica Maria uh, Olá Maria, e... Olá, Maria <risos> redes sociais, agora vou partilhar, por acaso tenho um, um grupo no Facebook com cerca de 5 mil que membros. Treinava, acho. Ok. que terminar e eu posso partilhar esse conteúdo no grupo com o meu perfil e desta forma vou dar ainda mais alcance. Por isso, estas são algumas, haveria muito mais, há muito mais formas, agora uh, podem ver no meu site, em já publiquei lá um resumo de, das principais dicas, são 21, uh, e podem ver lá todas as informações, como é que podemos aumentar os nossos fãs face no Facebook. Ok Vasco, muito obrigada. Obrigado.